Diz-nos a experiência de quem já viu passar tantos invernos como primaveras, que é na adversidade que encontramos a nossa oportunidade. Que é no crescimento do lugar onde estamos há muito plantados que a mudança se faz. Conscientes que nada é para sempre e que a vida existe em constante transformação. O nosso interior guarda a coragem e a ambição destes lugares de Portugal há muito conquistados, mas também há muitos esquecidos. Guarda o acreditar de uma região que sequer beira, serra e capaz. Cientes do lugar que ocupamos e do que há a fazer. Somos causa e efeito, somos vontade e consequência. Somos diversidade de conhecimento, feito de lugares, pessoas e saberes múltiplos. Aprendemos e ensaiamos o futuro com rigor e os pés bem assentes no amanhã. Somos empenhados, concretos e aplicados. É na pertinência da nossa prática que provamos o impacto na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo. Somos firmes e fiéis ao nosso propósito. Somos humildes e resilientes a um tempo e um lugar onde a natureza marca o compasso. Esta é e será sempre a nossa missão. De um novo interior que vê o mundo e de todos aqueles que procuram no seu interior encontrar um futuro de oportunidades. O nosso interior guarda uma nova vontade antiga. O que guarda o teu? Que paisagens, que lugares, que talento, que visões, que desafios, que vontades, que ideias, que soluções. Vem descobrir connosco.